Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre como que nós conseguimos fazer uma análise de variança quando nós estamos trabalhando com regressão não linear. É, na última aula a gente falou que era muito importante né, nós considerarmos delineamento estatístico quando a gente está ajustando... É um modelo de regressão não linear. Né? Então, se o nosso experimento tem delineamento estatístico, vamos considerar né, esse delineamento estatístico para fazer nossa análise de variância e, consequentemente, os nossos testes de hipóteses. Né? É, então, para quem quer, né, viu as vantagens de considerar o delineamento estatístico, assista a última aula. E para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e fica de olho aí que a gente vai postar muita coisa legal daqui para frente, né, sobre análise de dados. É, mas continuando aqui, né, é, vamos verificar inicialmente como que a gente faz a análise lá no R e depois a gente vai falar o que, é que tem por trás dessa análise, né, mostrando como que a gente consegue chegar em cada um dos valores lá da análise de variância. Então, iniciando, vindo aqui no R, é, tem essa rotina, né, eu já coloquei essa rotina e o conjunto de dados é, na, dentro lá do GitHub. Né, o link está aí na descrição do vídeo. E olhando aqui a rotina, a para instalar o pacote, é esse comando aqui. Né, se essa linha de comando não dá certo, basta vocês é, executar essas duas linhas de comando aqui embaixo, tudo bem? Mas sempre vão priorizar essa linha de comando aqui em cima para a gente instalar a versão mais recente. É... continuando pessoal, nós temos aqui um comando com qual nós vamos conseguir apagar a memória do R esse outro aqui para a gente ativar o pacote, essa linha de comando eu tô indicando a pasta onde nós temos né, o nosso conjunto de dados, que seria essa pasta aqui, então pega o endereço né, dados dbc está dentro dela cola ela aqui Entra o 7WT, inverta as barras de direção para não dar um erro. E agora a gente consegue abrir né, esse arquivo aqui, dadosdbc.txt. É, temos esse conjunto de dados, onde a gente consegue ver os nossos blocos, doses, blocos e produtividade. Né? Então nós temos aqui 18 unidades experimentais, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamentos, 3 blocos, né? E vamos fazer a análise desse experimento. É, nós conseguimos ver aqui no manual como que a gente precisa entrar com o nosso conjunto de dados. Né? Então, primeiro, a gente tem que ter os nossos dados. Sendo que, se o experimento foi em DBC, nós teremos que ter a primeira coluna com a identificação de tratamento. A segunda com a identificação de blocos. E o nosso terceiro aí, com a nossa variável resposta. Então, nossos dados já estão organizados da forma necessária. É, depois, nós precisamos... Dizer qual que é o modelo que a gente quer ajustar, essa linha que está né, escrito aqui. Qual que vai ser o nosso chute inicial, nós já colocamos isso aqui. Nosso design vai ser igual a 3, que o nosso experimento ele é em DBC. E dessa forma nós conseguimos então fazer a nossa análise estatística. Sobre esse chute inicial, a gente já falou sobre eles aí nas últimas aulas, assiste uma, essa aula que vai ser muito legal, né? Para facilitar vocês encontrar esse chute inicial aqui de uma forma mais adequada. É, mas nós ajustamos aqui a nossa análise, temos aqui a nossa análise de variância, né? Tem aqui os nossos coeficientes de regressão é, e vamos lá para o PowerPoint para a gente ver, né? Como que a gente consegue chegar a nossa análise de variância a partir dos nossos coeficientes de regressão. É, então, pessoal, voltando aqui para o, para o PowerPoint, né? nós temos aqui o nosso conjunto de dados. Apenas tabulei ele aqui de uma forma diferente, mas é o mesmo conjunto de dados. Coloquei aqui a soma dos tratamentos, soma dos blocos... E, a partir disso, nós vamos fazer a nossa análise de variância. Inicialmente, vamos considerar a análise de variância, né? Bem simplesinha, em DBC, sem nenhuma novidade. A gente já aprendeu a fazer isso lá no curso de estatística Experimental, nessa aula 6B, né? É, Para quem tem dificuldades aí em saber o que é uma análise de variância, como fazer uma análise de variância em DBC, só assistir essa aula. Mas, né, adiantando aqui, nós temos, né, nossa análise de variância, tratamento. Para chegar no grau de liberdade de tratamento, basta nós olharmos o número de tratamentos que a gente tem. 6 tratamentos, menos 1, um, 5. Bloco, o nosso nome de bloco é 3, menos 1, um, 2. Total é o nosso número de observações, então 6 vezes 3, a gente tem 18 parcelas, né? Menos 1, um, 17. Por diferença, 17 menos 7, a gente acha o do resíduo, né? Então, faz 5 vezes 2, dá 10 também. Soma de quadrados é o mesmo raciocínio. Para fazer soma de quadrados de tratamento, a gente vai considerar totais de tratamentos. Né? É, então vai ser 16,97 mais 21,87 até chegar no último valor, dividido por 3. Por quê? Cada um desses totais, nós somamos três observações para chegar nela. Menos a nossa correção, que é o nosso valor total, elevado ao quadrado, dividido por 18. Porque para chegar nesse valor total, a gente precisa somar 18 observações. Então, a gente chega aqui nesse valor, né? Nossa soma de quadrado e achatamento. Bloco, nós vamos considerar o total dos nossos blocos, né? Lembrando que o denominador aqui vai ser 6. Para a gente chegar em cada um total, a gente somou 6 observações. Menos a nossa correção, Ok. Fazendo isso, nós chegamos nesse valor, soma de quadrados blocos. Total sempre, nós vamos considerar todas as nossas observações, elevado ao quadrado, dividido por 1, né? Que cada valor é de uma única parcela, menos a nossa correção, que é sempre o nosso valor total, elevado ao quadrado, dividido por nosso número de observações, né? Que a gente precisa somar para chegar nele. Então, nós chegamos aqui nesse valor. O do resíduo a gente obtém por diferença. Né? Então, faço aqui o nosso total menos o do tratamento e do bloco, a gente acha do resíduo. Quadra... Agora, pessoal, que vem a novidade. Nós vamos desdobrar os graus de liberdade de tratamento e a soma de quadrados de tratamento em regressão e desvio de regressão. É, em nosso modelo de regressão que nós ajustamos, nós tínhamos três coeficientes, A, B e C. 3 menos 1, 2. Né? Então, o nosso grau de liberdade da regressão é 2. E o desvio de regressão a gente faz por diferença. 5 menos 2, 3. Tudo bem? É, então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso modelo de regressão, que a gente ajustou. A partir desse modelo de regressão, né, e, e sabendo quais são os nossos coeficientes de regressão, a gente consegue chegar nos valores de y predito. Então é só substituir aqui na expressãozinha onde tem o um valor de a, a gente põe o um valor de a, onde tem o um valor de b, a gente põe os valores de b, onde tem o um valor de c, o um valor de c. E no valor de x, se eu substituir zero, a gente vai encontrar esse valor, se eu substituir 15, a gente vai encontrar esse valor, e assim por diante. Né? É, tendo em mãos o valor de y predito, que a gente vai conseguir, né? substituindo os valores aqui na fórmula, é, se nós pegarmos o valor de y predito e multiplicar pelo nosso número de repetições, nós teríamos os nossos totais preditos. E por meio dos totais preditos a gente consegue chegar na nossa soma de quadrados da regressão. Então, vai ser zero ao quadrado mais 27,83 ao quadrado, até chegar nessa última observação. Cada valor um desses vem de três observações, menos a correção. Presta atenção, pessoal. A correção, sempre nós vamos considerar esse total aqui dos nossos valores observados, né? É, quando a gente está trabalhando com regressão, utilizando o um modelo linear, seja regressão linear, regressão quadrática, regressão pública, sempre a soma dos nossos valores preditos vai ser igual à nossa soma dos valores observados. Mas quando a gente está trabalhando com regressão não linear, isso não vai acontecer, tudo bem? Como vocês estão vendo aqui. Então, a correção sempre é com o valor total observado, dividido por 18, que é o nosso número de observações que a gente somou para chegar nesse total. Fazendo isso, a gente chega nesse valorzinho aqui, o desvio de regressão a gente faz por diferença. Então, vai ser 1982 menos isso, nós chegamos no nosso desvio de regressão. É, agora é tranquilo, né? quadrado médio, a gente pega cada uma da soma de quadrado, divide pelo respectivo grau de liberdade, é calculado, sempre vai ser o nosso quadrado médio, né? De regressão dividido pelo resíduo chega nesse valor, quadrado médio de desvio de regressão dividido por esse chega nesse valor, quadrado médio próprio dividido por esse chega nesse valor. É, vocês conseguem ver, pessoal, que eu nem calculei o quadrado médio, o F calculado aqui para os nossos tratamentos. Né? Por quê? Porque não é o objetivo nosso, quando a gente está trabalhando com regressão, saber se os tratamentos são iguais ou diferentes. né o nosso objetivo. Tá em saber se a nossa regressão é significativa ou não, se o nosso desvio de regressão é significativo ou não. Né? A gente só estima esse grau de liberdade, essa soma de quadrados, para conseguir chegar nessa daqui de baixo por diferença, tudo bem? É, se nós formos comparar essa análise de variância que a gente fez com essa que eu fiz lá no R, a gente vai ver algumas diferenças aqui né, nas casas decimais, que é por conta de arredondamento. É, essas contas eu fiz considerando quatro casas após a vírgula, né o R faz considerando várias casas após a vírgula, a gente consegue ver que isso traz né, algumas diferenças bem pequenas aqui nas nossas estimativas. Okay? Então, sempre quando utilizar regressão, vamos fazer né, as nossas contas considerando no mínimo quatro casas após a vírgula. Caso contrário, as diferenças né, entre o valor encontrado por nós e o valor encontrado aí pelo computador, né, que é mais correto, seriam muito diferentes. Né? Sempre considerar quatro ou mais casas após a vírgula, em todas as contas. E agora a gente consegue fazer o teste de hipóteses. Né? Nossa hipótese nula para a regressão, a regressão não é significativa. Hipótese alternativa, a regressão é significativa. Né? É, então a gente vai comparar nosso valor de F calculado, que é 258, com o nosso valor de F tabelado. Então vamos aqui, ó, 2 na coluna, né, então no numerador do nosso F calculado, associado, a gente tem 2 graus de liberdade. E no denominador, né, que é o quadrado médio da resídua, a gente teria 10 graus de liberdade. Então 10 na coluna, 10, 2 na coluna, 10 na linha, 4.10. Como esse valor é maior que o nosso valor tabelado, a gente rejeita H0 e admite que a regressão ela é significativa. Que é a mesma coisa de falar, né? que é possível predizer a produtividade por meio das doses, utilizando esse modelo estatístico. Né? Então, essa significância ela tem uma importância muito grande para nós, né? na nossa pesquisa, é, e na interpretação do fenômeno, do fenômeno biológico que nós estamos modelando. Desvio de regressão, hipótese nula de desvio não é significativa, hipótese alternativa é significativa. O que, que a gente quer saber? Nós vamos testar se os desvios entre esses pontos e o nosso valor observado, né, ou seja, entre os pontos e a curva, se esses desvios são significativos ou não. A regressão é desejável que ela seja significativa, mas desvio de regressão é desejável que seja não significativa, é desejável que né, o espaço entre os nossos pontos, né? E a nossa curva seja pequenininha, seja o menor possível, seja um desvio não significativo. É, como o nosso valor de F calculado ele foi maior que o nosso valor de F tabelado, a gente rejeita H0. Né? E a que o desvio de regressão ele é significativo. Então, se nós formos utilizar nas variâncias como critério para a gente saber se o modelo nosso é legal ou não, a gente vê que esse modelo já não é tão legal porque o desvio de regressão deu. Não significativo, melhor deu significativo, né? Ideal que dê não significativo. Então, a gente pode testar vários modelos aí diferentes para ver se a gente encontra um, né? Que seja legal. É lógico, nem sempre a gente vai encontrar, né? E existem outras formas também de nós escolhermos entre modelos estatísticos, que foi o que a gente aprendeu aí nas últimas aulas. Vale a pena vocês assistirem quando a gente falou sobre avaliadores da qualidade do ajuste. Então, aqui, nosso desvio de regressão foi significativo. Então, quer dizer que esses desvios entre os nossos pontos e a nossa curva de regressão são muito grandes. É, só acrescentando aqui, pessoal, a gente viu como que a gente consegue chegar na variância né, e como que a gente consegue interpretar. É, quando nós estamos aqui com os nossos coeficientes de regressão, no R a gente também tem o um p-valor. Né, com qual a gente vai conseguir fazer os nossos testes de hipótese. hipótese nula para o nosso A. Né? O coeficiente A não é significativo, ou seja, o A é igual a zero. Hipótese alternativa: O A é significativo, o A é diferente de zero. O p-valor, a gente compara com o nosso nível de significância, Então, até que é 0,008 vezes né? 24. Então, nós temos aqui um valor bem menor do que 0,05. Então, ao nível de 5% de significância, a gente rejeita H0 e admite então, que o nosso A ele é significativo. Ele é diferente de zero. Da mesma forma, né, o nosso coeficiente B, as nossas hipóteses são as mesmas. Né? Como o nosso p valor é menor do que o nosso nível de significância, que é 0.05, a gente rejeita H0 e admite esse valor como sendo significativo. E aqui é para o C, né, a mesma coisa. Tudo bem? E se o experimento fosse indica, o que é que ia mudar? A única coisa que ia mudar... É que nós, que nós fazemos a nossa análise de variância, a gente não ia considerar a fonte de variação blocos. Né? Então, obviamente, o resíduo teria 12 graus de liberdade. Quando a gente fosse obter o do resíduo, ia ser esse valor aqui, total, menos a nossa soma de quadrados de tratamento, e a gente vai chegar no valor de 42,4274. Né? É, e dessa forma, nós teríamos aqui a nossa análise de variância. Então, entre TIC, DBC DQL, né, muda muito pouca coisa. Né, uma coisa que a forma como ela pode obter a regressão, o desvio de regressão né, é a mesma. Okay? É, então é isso, pessoal. A gente aprendeu como como a gente consegue fazer a nossa análise de variância. Fique atento aí, se inscreva no canal para vocês verem as próximas aulas. Né, acompanhar aí o nosso trabalho e aprender bastante, tudo bem? É... Então é isso, até a próxima aula.